Eu acho que vocês conhecem a Ferrari, né? Então, gente, hoje eu vou contar a história da Ferrari. E.. É. é.. Eu vou contar, mas tem vários preços, então bora pro vídeo. O criador da Ferrari, eu não sei qual é o nome, mas eu também não vou divulgar porque. Ah! Nossa, eu não não vou falar porque senão alguns fãs do criador vão me xingar nos comentários e tal, então não vou falar. Mas o criador do Ferrari, é, como eu posso dizer, teve a ideia de criar um carro, super rápido. E ele criou A, ah, esqueci o nome, deixa eu ver aqui. Aqui, Ferrovaria, ah eu nem sei qual é o nome. Ele criou esse carro e ele tinha poucas coisas só que a velocidade máxima dele era de 2 km por hora não era muita coisa, então ele vendeu por 15 mil dólares no mercado livre, eu acho que você pode aí mas não vai achar, não vai poder comprar né porque isso foi foi dois mil em 2011, alguma coisa assim, então, não tem, tá, na, na próxima atualização, ele chama, ah, o criador chamava essa primeira versão da Ferrari de versão 1.0, então, na versão 1.1, ele, ver aqui, ele adicionou mais alguns motores e agora ela podia correr um, volta uns 20 km por hora. Então, já aumentou bastante e ele vendeu isso por 89 mil dólares. Então, está ah, mais ou menos, né? Então, com essa venda do, da Ferrari de 89 mil dólares, alguém comprou. E aí, quando, ela, quando essa pessoa comprou, ele teve a ideia assim, hum, esse carro é muito bom. Eu posso dar né, um futuro melhor para esse carro. foi isso que ele fez. Ele adicionou novos motores, novo velocímetro e, e nessa atualização que esse cara fez, a Ferrari podia correr 80 km por hora. 89 km por hora. Então, né? E com essa atualização que esse cara fez, ele também vendeu a Ferrari antes de testar, depois de testar e tudo, né? Então, ele vendeu, é, o preço que ele vendeu por 329 mil dólares com o frete, né? Que não podia custar o frete para enviar, porque é, a distância que a pessoa que ia comprar a Ferrari, né? Dessa atualização que eu falei agora... Morava em um país muito distante da pessoa que eu vendi, Então, custava bastante o frete. E com esse frete, é claro que ficou com é, um 400, 400 mil, mil dólares, alguma coisa assim, né? Só que esse cara vendeu, né? Pessoa. Só que esse cara ainda tinha uma réplica dessa Ferrari Então, ele foi dando uma olhada... E essa Ferrari, que essa réplica, estava valendo por aí uns 3 mil dólares. Então ele atualizou, atualizou, atualizou, atualizou, atualizou, atualizou. E aí ele foi ver, estava valendo por um, volta uns 84 mil dólares. E era esse dinheiro que ele precisava para atualizar a Ferrari mais ainda. Então foi isso que ele fez. Ele vendeu. E um cara sueco chamado Urmund sei falar porque isso é, como não sei falar outras coisas. Ele comprou, né, por 84 mil dólares. E aí, esse... o cara que vendeu, teve... É, conseguiu fazer autorização atualização e a Ferrari estava aproximadamente valendo por uns 2.9 milhões de dólares. Então, ele já foi lá vender o correndo e aí ele ficou multimilionário. Só que ele queria mais, demais, Então, em 2017, em 24, 24 de fevereiro de 2017, ele vendeu para uma empresa chamada Lerto. Não sei falar porque é, é fala, chinês a empresa, eu acho, então não sei falar. Mas ele vendeu a Ferrari para a empresa por 4.5 milhões de dólares, bilhões, bilhões, certo? ele vendeu por, por 4.5 bilhões de dólares e aí ele ficou bilionário, multibilionário. Né? Aí essa empresa chinesa ajudou ele e atualizou o Ferrari mais ainda, então em 2018, 9 de março de 2018, a atualização ficou pronta. Então, olha, olha para você ver. 24 de fevereiro de 2017, até 9 de março de 2018, eles devem ter feito uma atualização grande, né? E foi isso que eles fizeram. Eles fizeram a conta e essa atualização da Ferrari tava por aí valendo uns 11,6 bilhões de dólares. Então, sem peça eles já venderam. Um cara sueco também comprou um 11,6 bilhões de dólares. Comprou, né? Mas esse cara sueco falou que não, estava muito ruim o Ferrari, não andava com rádio nada e tal. E aí o cara. Né, que vendeu, ele teve a brilhante ideia de fazer outra, né? Fazer outra, melhor ainda. Só que dessa vez, sem a ajuda da empresa. Então, ele, ele gastou para fazer a próxima atualização do Ferrari, pelo menos uns 4.7 bilhões de dólares. Ele gastou, né, e ele conseguiu um grande rendimento e conseguiu por aí 50.2 bilhões de dólares E porque uma ou outra empresa comprou as ideias dele. Então ele perdeu a ideia do Ferrari. Só que essa empresa que comprou, já estava criando outra, que era a Lamborghini, se <risos> vocês conhecem. Essa empresa era multidrilionária, eu acho multitrilionária, e ela comprou as ideias da Ferrari por, por 50.2 bilhões de dólares. E... E aí, o cara é, que vendeu a empresa, ele comprou, né? Ele fez outras ideias melhores ainda. E dessa vez, a Ferrari tava com... É, tava... É, tinha novos motores, muito melhores de nova geração. Muitas coisas novas e também, olha, olha só, essa é a melhor parte. Ele tava, a Ferrari tava correndo 250 km por hora. Isso é tipo muito rápido. Então, o cara vendeu essa Ferrari para uma outra empresa, que era sócia daquela empresa lá que comprou as ideias, né? Então, o cara lá vendeu para a empresa a Ferrari por 90.8 bilhões de dólares. E aí o cara, né? O cara que vendeu ficou trilionário, porque agora ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E várias empresas é, queriam associar com esse cara e ele fez vários rendimentos e em 2019, um 7 de dezembro de 2019, ele comprou a empresa que tinha comprado as ideias dele, ele comprou aquela empresa e ele comprou, por, deixa eu ver aqui, 415.9 bilhões de dólares. Ele comprou essa empresa e deu. essa empresa era muito rendimento, muito lucro garantido. Então ele ficou quadrilionário, eu acho que é assim que fala. Então ele fez mais uma atualização da tão, tão sonhada Ferrari. E essa atualização estava valendo por aí uns 335.7 bilhões de dólares. Então, claro que ele vendeu Um cara, é, cara chinês comprou Porque os caras chinês É brabo, mano tem todo o dinheiro do mundo E aí, esse cara comprou E... Deixa eu ver aqui O cara lá Comprou outras várias empresas Teve uma que ele comprou Por 8.7 bilhões de dólares Só que essa empresa... Como era muito barato, é, para ele, né, é, não deu muito lucro e ele resolveu comprar outra, que custava 57,9 bilhões de dólares, e essa sim dava muito lucro. E aí, depois, é, em 2020, é, deixa eu ver aqui, Três de janeiro de 2020, depois, logo depois de acabar 2019, ele fez uma, como que faz uma, como que faz uma, uma, uma, uma, uma campanha. Não, campanha não é, é, tipo um sócio, é, ele virou sócio. Com uma empresa multimilionária também. E essa empresa é, ajudou muito esse cara a fazer uma nova Ferrari. Então, é claro que ele fez. Só que essa Ferrari não era muito boa. É, porque ele gastou aproximadamente 1.9 bilhões de dólares. Não era suficiente de dinheiro para fazer uma Ferrari tão boa assim. Então, ele comprou, essa empresa que associou com ele, ele comprou por 970.7 bilhões de dólares e eles fizeram várias, né, várias negociações e o, o cara ganhou 3.9 trilhões de dólares. Caraca, eu não esse tanto de dinheiro. Então, essa empresa, como era como cara tinha muitas empresas, né, é, cada empresa só teve uma que, que fazia lucro diferente. Todas as empresas dele faziam mais ou menos uns 70.9 bilhões de dólares por um dia ou por semana, alguma coisa assim, e só teve alguma que foi a que ele fez negociações, como falei agora, que ele comprou por se, 970.9 bilhões. É. Só essa que deu maior lucro. Que eu acho que eu falo assim, é até da strike no meu vídeo. Mas essa empresa dava de lucro 21.3%. 20.4 bilhões de dólares por, por dia, semana, sei lá, velho, aqui, tudo em inglês. Então, então, esse cara fez uma nova Ferrari ainda e ele, e ele publicou agora, vendendo aqui no mercado de que vocês podem até pesquisar, se quiserem, e essa Ferrari está valendo por aí uns 579 bilhões de dólares. Então, essa foi a história do Ferrari. Espero bastante que vocês tenham gostado. Então, foi isso. E tchau!